Fala galera, seja bem vindo ao meu canal de eletrônica Hoje eu vou fazer um vídeo a pedido do Endel Neva do canal InfoTech Eletrônica Ele solicitou uma fonte de mais ou menos 6V a partir de uma bateria de 12V Porém, eu havia comentado para ele que não era possível fazer uma conversão de 12V para mais ou menos 6V Porque o diodo zener, ele precisa de uma tensão superior para ele ser polarizado Então... Necessitaria uma tensão maior, por exemplo 14 ou 15 volts. Porém, ele me disse também da corrente que era de 800 miliamperes. E eu não tenho diodo Zener para essa potência. Eu procurei aqui no mercado local de Londrina e nós temos diodo Zener aqui no mercado apenas de 1 watt. Ah, no Mercado Livre a gente tem aí de 5 watts, mas ia demorar muito para chegar e aí. Eu vou fazer o mesmo circuito que eu fiz no vídeo anterior, de mais ou menos 15V, porém de 5V, mais 5V, menos 5V. Eu vou utilizar o diodo Zener 1N4733, que é um diodo Zener de 5,1V com potência de 1W. Eu fiz os cálculos e eu não tinha o um resistor adequado para fazer a polarização ideal. Então eu coloquei um resistor de 220 ohms. E 220 ohms para fazer a polarização, para ficar mais próximo. O que acontece? Quando eu coloco um resistor maior do que o resistor correto, ele precisa mais voltagem aqui para chegar nos 5 volts de estabilização. Tá? Então, Ender, quando eu colocar o, o, eu colocar o cálculo aqui na descrição, você faz o cálculo e chega no resistor mais próximo ideal para você atingir a estabilização em 12 volts, ok? Então vou aumentar a tensão aqui, ó. Coloquei um resistor de 220 aqui, tá? Ó, eu não vou conseguir provavelmente estabilizar em tensão é, de 11 volts, 12 volts, talvez, né? Eu vou testar agora, ó. ó eu coloquei. Né? Deixa eu baixar a leitura fina aqui. Deixa eu colocar. 12 volts, tá vendo aqui, tá 4,88 e aqui tá 5,28, então tá faltando aqui, ó, então o resistor não tá legal, esse resistor aqui não tá polarizando legal, ele precisa ser um menor mesmo, tá, é, acredito que um de 150 ohms, né, deve dar, mas aí é, é, eu vou colocar na descrição o cálculo correto para chegar no resistor correto, ok, então vamos lá, eu vou subir mais um pouquinho, ó, para ele atingir os 5 volts. Então, 14,4 já deu, ó. Ele já atingiu aí a tensão é, de estabilização. Ó. Vou colocar 15 volts aqui, ó. Aí ele já estabilizou, ó. 5 volts aqui e 5,32. 33, tá essas tensões, elas não estão iguais porque cada diodo tem a construção diferente uma da outra. Às vezes foi feito num lote, uma fe... um diodo foi feito no lote, outro diodo foi feito em outro lote. Então, os processos de construção, industrialização desses componentes eletrônicos não tem assim um padrão de qualidade, uma exatidão então, por isso, tá? eu comprei esses diodos aqui no AliExpress. Tá? Paguei baratinho. Então, o controle de qualidade é lá embaixo. Não dá para não ter muito o que fazer. Mas, assim, eu comprei assim, né? Porque eu não necessito de tanta precisão. Se eu precisasse de precisão, eu utilizaria um regulador de tensão, por exemplo, um 7805. Né? Ele é bem preciso, né? a margem de erro é bem menor. É, ele é um circuito integrado que faz a estabilização em 5 volts. Tá? Então, só que para correntes bem maiores, né? para 1 ampere, 5 volts a 1 a o 7805 e o 7905. O 7905 faz o, a estabilização do ciclo negativo. Ó, eu vou colocar aqui é, mais tensão, ó, só para a gente observar que as tensões, ó, se mantém, ó, tá vendo, é. então, eu vou aumentando aqui, ó, é. ó, ó, a corrente, ó, a corrente tem que ficar esperta, ó, 50 mil, mm, né, tá muito alto, eu já vou abaixar aqui, tá, então, enquanto mais tensão, mais próxima da estabilização vai ficar conforme o resistor, tá, ó, ó o resistor esquentou um pouco, ele tá quente, Tá? Então isso significa que eu estou sobrepondo a corrente que ele suporta já A corrente não, aliás, a potência que ele suporta tá? Esse resistor aqui ele é de 1 um, um quarto de watt tá? Então ele, nessa, se você colocar essa corrente em cima desse resistor né, A tendência é ele já começar a dissipar calor né? Então está um pouco quente tá? Então é isso, Andrew Está aqui o circuito, tá? Eu vou colocar uma carga aqui de 10K para a gente ver o comportamento. Ó. Tá? Quando a gente coloca uma carga, tá? A gente consegue observar que há queda de tensão, tá? Então, ó, cá, deu uma quedazinha aqui, né? Pequena, e quando eu aumento a tensão, ó, né? Eu consigo ter uma um ensaio mais preciso da sua aplicação. Tá? É interessante fazer o cálculo para você chegar nos valores assim, dos componentes né? é, aproximados. Mas é interessante que você faça um ensaio. Ligue no seu circuito que tenha uma drenagem de corrente máxima em que suporte um diodo zener de 5 watts, por exemplo. Né? O diodo de 5 watts... Ele não tem aqui no mercado local Eu fui procurar aqui em Londrina, no Paraná E não tinha o 1N5338 Que é o diodo zener de 5.1 volts por 5 watts Ele suporta muito mais corrente, 5 vezes mais E o resistor que irá polarizar ele É um outro resistor, tá? Como as correntes se alteram, né? Nós temos que trabalhar aqui no resistor aqui e ele tem que ser maior também de 5 watts para conseguir dissipar a corrente, senão ele vai superaquecer e vai queimar, ok? Então é isso, Wendel, aqui tá o circuitinho, tá? Eu vou tirar aqui o resistor aqui, o circuito original é esse aqui, dois diodos eners, tá? A parte preta ligada aqui e a parte não preta ligada aqui, tá? É, tem que estar tá, é, é, senão ele não fica invertido né? menos 5 volts, mais 5 volts e zero aqui no meio, ok? Então o resistor né, de, de 220 que eu coloquei aqui, que é o que eu tinha, tá? mas é um valor menor de polarização, e observe sem, sempre o aquecimento. Está então, ó, ó, ó, friozinho aqui, ó, porque está trafegando só 10 mili aqui. Se eu aumentar a tensão aqui, ó, começa a subir para 20 mil olha, já começa a esquentar. Ó, já estou sentindo ele quente, ó. Está começando a esquentar. Esquentar um pouquinho não tem problema. O resistor é feito para isso, dissipar calor. Tá? Porém, não pode ser muito. Não pode esquentar demais. Por isso que no seu circuito tem que ser um de 5 watts para conseguir dissipar toda a corrente. Beleza? Então tá aqui, ó. 5,17, 5,35. Ender, muito obrigado aí pela sua participação nas mensagens aí do vídeo anterior. Espero ter incluído um pouco mais de conhecimento pra ti e espero ter ajudado, ok? E aí a galera que assistiu o meu vídeo aí, dá um joinha, se inscreve no meu canal e habilita o sininho aí galera para me ajudar, beleza? Falou galera, até mais aí!